O Marcos trouxe para gente aqui, ó. vou fazer a meia em Porto Alegre, a gente tava falando agora dela, hein? Vai estar tá um frio do caramba na largada. Preciso fazer face de 4 17 para fazer meu RP. Como eu devo largar já no ritmo um pouco mais leve, para depois correr abaixo do ritmo, para compensar o tempo que correu leve? E aí, Vivi, o que você sugere para Marcos? No friozão, ele tem, que, ele tem que caprichar demais nesse aquecimento dele, né, o André? para puxar demais Sim. esses educativos no aquecimento pra... e que nem a gente tá falando com o Marcos, né logo no iníciozinho assim roupas apropriadas né com, com corta comportamento com proteger as extremidades aí para não chegar muito frio nessa largada para começar a realmente já tentando imprimir o ritmo que você tá focando entendeu para a gente já não perder tanto tempo ali nesse começo para depois ter que baixar demais e ir além do que você consegue. Mas é bom lembrar também, consegue. né, Vivi? É bom lembrar que é uma maratona, são 42 quilômetros. Então, muitas vezes, você buscar um melhor posicionamento na largada, pô, lá para frente para eu conseguir correr melhor aí nesse começo, para não ficar preso no trânsito, que muitas vezes vai ficar. A grande maioria das pessoas vão correr essa maratona aí, por uns 5,50, 6, né, para fazer um pace aí de de 4, 5,40, né, num pace de 5,40, vai estar um minuto mais rápido por quilômetro que a grande maioria das pessoas. Então, nesse sentido, você, em tese, teria que ficar mais lá na frente para você conseguir se distanciar, para não ficar desviando, para você botar o seu pace e correr na sua linha reta, sem ter que ficar desviando de alguém, ou pegando outra pessoa, então já fixando um ponto, marcando um pace de quem está no mesmo ritmo do que você. né? Então, nesse sentido... É interessante você ir para frente, só que muitas vezes ir para frente faz com que você fique preso mais tempo ali na baia até começar a largada. Em 2017, acho que foi 17 ou foi 16, eu não me lembro se foi 17 16, que corri a maratona de pô, estava uns 10 graus também. É, e, pô, fui lá para a largada, eu queria buscar meu RP, né? eu queria fazer uma maratona boa e fui lá para frente só que aí acabou que eu fiquei preso e o pessoal ainda atrasou para começar a largada e todo o aquecimento que eu havia feito eu acabei me perdendo eu comecei a passar frio ali no meio do negócio porque eu tava parado não tinha para onde correr tava meio preso ali apesar do calor humano ali do pessoal eu tava meio preso ali até sair para para corrida e talvez isso possa ter me atrapalhado porque esfriou meu corpo é bom você manter o aquecimento do corpo ali porque o seu corpo gasta muito mais energia para manter ele aquecido do que até mesmo resfriar ele Tá? Então, você gasta uma energia desnecessária ali, passar frio é ruim, por isso que entra a questão do, do agasalhar o seu corpo, tá bom? É, de estar preparado, de aquecer bem antes da largada. Aí a gente vai para a estratégia de pace né, durante a prova. Por conta de ser muita, muitas pessoas e tudo mais, e ter esse, essa problemática, é interessante você ir controlando esse ímpeto inicial para que você não saia disparada Mas também se tem aquela adrenalina que. aí, aquela vontade de correr, para você ficar confortável, né? Então, tem sempre um limiar que a gente propõe ali, você fazer um 89, 92% do, do seu pace, 89 não, de 90 a 94% do seu threshold, do seu pace, que aí você tá ali com essa velocidadezinha, isso aí vai depender de qual que é o seu limite, né, do seu do seu pace, dos últimos testes, como é que isso tava, aí você começa um pouco mais rápido, aí deu aquela acalmada no corpo, encaixou o a prova, digamos assim, você já dispersou do pessoal, 10km, está correndo mais tranquilo ali próximo do seu peso que você quer realizar, aí depois você dá uma diminuída, respira, pá, encaixou, come direitinho, é, toma uma água, vai indo, aí depois nos próximos 10km você começa a subir, aí você sobe um pouquinho mais essa velocidade, sem fazer mudanças muito abruptas de velocidade, tanto nesse baixar a velocidade, quanto nesse subir a velocidade, para você tentar fazer meio que uma linha um tanto quanto linear para o seu corpo ficar mais no mais equilibrado possível para você fazer essa linha e depois você vai subindo para você ter energia para que no final ali no finalzinho faltando três quilômetros você possa dar o máximo que você sabe ali eu vou quebrar depois desses três quilômetros que eu colocar mas você vai quebrar depois da linha de chegada. É aquele pontinho, é aquela energia extra que você tem ali, você já está mentalizando aquele tempo que você vai realizar, seu corpo já falou para você há muito tempo que não dá, mas ali você vai descobrir que dá e dá para ir muito mais e para chegar e chegar bem.